Quem de é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe, todo mundo que ia na dava um selim, mesmo assim os casamentos não acabavam, e meu parceiro, cê tá achando que é bar, veio com um antigo, mas bateu na trave, faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Oh! Tudo você seu Zé Ruela, cê dá um selinho na Eve. Se a Lili dá um selinho no cara, você termina com ela? <risos> Sabe bem que esse é meu EG e AP Porque o que vale pra ela, otário, também tem que valer para você Eu sei que <risos> vale, parceiro. Por isso Assistindo o que eu tô mandando, qual que é a fita? Se ela desce ele em outro mano, qual que é, mano? Tá castelando? Oh, é. Vai se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra batalha de rima, o que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Oh, ele sempre fala da vida dos outros, cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão, cê tá reclamando?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 Mom! <laughs>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 foi fazendo quando eu tive que fazer, e quando o Zé Pobinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder! Tá ligado que nós segue locomovendo. Que o povo até meio no Fatality Eu vi que o tempo tava passando eu tava perdendo Mas aí ah, eu nem preciso rimar mais Cê tá ligado que eu sou da Zona Norte Até porque o nocaute você já tomou e soco depois do nocaute O juiz disse que não pode ah! Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso...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 porque se o rima é de caderno, não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno.